Novo banhado construído para as águas cinzas, está ficando pronto. Vamos ver o canteirinho, a banheira para os passarinhos e o furo na lona. Esse negócio do furo na lona, consertei outra vez. Vamos ver se dessa vez resolve. E olha, novidade. A partir de agora, você pode receber diretamente aí no seu WhatsApp os vídeos em primeira mão. Se você tiver interesse, se inscreve no grupo. É, o link está na descrição aí embaixo. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanharem o canal. Nós já estamos indo para a reta final do trabalho do Braginho e do Laguinho, quem acompanhou a pequena saga, né, faz alguns meses que a gente está fazendo isso, eu não peguei direto no serviço, então né, fui experimentando um punhar de coisas. Ontem, dia de Miguel, nós fizemos, eh, já assentei as pedras numa parte ali do caminho, estou esperando chegar a areia para recobrir o laguinho e transformar num, num brejinho E aí a gente coloca as plantas e finaliza por hora o trabalho. Mas aí junto com as pedras já era a ideia de fazer a banheira dos passarinhos e está feito com pedrinha, né? Acho que vocês vão curtir, tá, tá legal. Estou até lembrando agora que tem umas pedras brancas aqui que eu ganhei, vou colocar no fundo do, do laguinho para os passarinhos não pode ficar muito alta a água, para não ter perigo da, das crianças né, de se afogar, essas coisas assim. E vamos ver também que aproveitamos e já recobrimos o, o, o tanque de, de, de, de britas, está tá recoberto, é, fizemos o canteiro, o Miguel já colocou às 11 horas ali, a ideia dele, e hoje cedo eu voltei para dar uma olhada na, nas coisas, as 11 horas já estão abertas, é legal essa florzinha linda, é, e deu uma chuva durante a noite, lavou um pouco as pedras que eu havia sentado ontem. Então dá para ter uma ideia melhor de como é que está ficando o serviço. Vamos conferir? Que o nível desse segundo laguinho, ele diminui. Eu estava achando que podia ser ali um pedacinho, um rasguinho na lona que eu arrumei. Ontem fui conferir. E ele não estava não legal, estava vazando. Hoje eu esvaziei um pouco esse laguinho. Tirei a água até o um nível. Joguei a água para lá. E agora eu estou voltando. Fiz o conserto. E estou voltando a água. A água mais verde. Está chegando aqui. E se misturando com essa outra água. Que eu estava dentro dela. E ela ficou mais barrenta. Olha a diferença que tem da quantidade de raízes que impedem ou que mantém a qualidade da água. Olha como é que a água tá tá chegando muita água aqui agora porque eu estou fazendo um dreno. Tá chegando muita água. O lençol, a, o, o volume aumentou. Então o nível da água aumentou e ela tá passando aqui por baixo dessa pontezinha que foi feita aqui com tijolo de laje. Ela está passando por aqui e está passando uma água mais escura. No entanto, do lado de baixo, essa água mais escura, ela não está misturando com a outra água. Essa água que barrenta e essa água mais escura. As raízes dos aguapés estão impedindo ou fazendo a contenção dessa água. Por que dessa história? Aqui mostra para gente a importância dessas plantas, a importância dos aguapés, na manutenção da qualidade ou na capacidade de filtragem que tem as raízes. A gente já viu? Olha a cabeleira do, do aguapé, a quantidade de raízes que se forma isso aqui vai ajudar então o corpo d'água, essas raízes vão reter material particulado, vão reter sólidos que estejam suspensos, vão reter eventualmente algum sólido dissolvido, vão absorver nutrientes e vão crescer e nisso mantém a qualidade do corpo d'água. Então, é importante manter a vegetação aquática para fazer esse controle nos corpos d'água. Daqui a pouco já está voltando o nível, lembrando que aqui tem uns lambarezinhos. Eu acabei de ver, não são larvas de mosquito, mas são umas larvas. Que, que tem umas nadadeiras, parece asa até, mas está lá debaixo d'água, e aí pela velocidade delas, eu vou inferir que pode ser que seja predador, porque eu não estou vendo larva de mosquito aqui no, no lugar, hoje é dia de Miguel, <risos> <risos> o Miguel tá aqui, vocês já sabem, é meu braço direito. Uns pedrão que lá para trás eu fui buscar. É, saprolito, que a gente utilizou nas coisas aqui. Miguel tá trazendo as pedras para cá. Dá um oi aí pro povo, Miguel. Oi, Ival. <risos> Antes o Miguel escondia, mas não mostra. Levanta esse boneco aí pro povo ver tua cara, Miguel. Ah, não, levanta o bonita. <risos> Miguel antes fugia, fugir, agora já não está fugindo mais. Aqui, como é que está ficando? Por que, que essa água está verde desse jeito? Está chegando ali, hoje é dia de lavar roupa, máquina de lavar. né? Então, chega ainda muito nutriente aqui nessa água. O sol está batendo, está verde assim, é por conta de alga. Então, está legal, a alga está produzindo oxigênio. O oxigênio é legal para o... O trabalho todo aqui de degradação da matéria. Mas isso daqui vai sumir. Isso daqui vai ser mesmo o brejinho. Resolvi, decidi. Né? Já estou assentando algumas pedras aqui. Esse pedacinho vai ser o laguinho dos meus amiguinhos que vem tomar banho aqui. Que eu quero ver. Então o laguinho já está começando a tomar uma forma. Fazendo um caminhozinho aqui de pedra. A gente já viu aqui os lambarizinhos. Eles já vieram comer coisa. O outro laguinho também. Eu estive reparando esses dias. Já tem papiro crescendo aqui a partir de, de semente. De um papiro, dos papiros que a gente trouxe esses tempos. Então já está tomando uma forma o nosso laguinho. Daqui a pouco daqui a pouco eu coloco mais peixes aqui. Então, olha só. Chegou agora a época da gente começar a dar a cara final para o laguinho. De um outro ângulo. As pedras que eu já assentei. Agora na parte da manhã, aqui vai ficar o laguinho para os meus amiguinhos, isso tudo aqui a gente vai preencher, já estou fechando a caixa de brita, já estou colocando o solo, o solo saprolito ali naquele pedaço, depois a gente vem é, com uma camada de, de terra e vamos fechando esse brejinho aqui. Nosso brejinho vai tomando forma. Já preparamos o canteirinho aqui em cima do, da caixa de brita. Lembra? Havia forrado ela com bidinho e tudo mais. Coloquei, colocamos terra por cima. O miguel tá vindo já com, com a grama cortada para deixar tudo legal aqui. O miguel quer plantar 11 horas. Então tá lá em cima, buscando a muda das 11 horas. Aqui o caminzinho que eu fiz. Olha que belezinha! Pedrinha mais alta aqui, ó. Vou poder sentar para ver os amiguinhos tomar banzinho na piscininha deles. Essa água vai sair daqui, né? Vai virar um brejinho. Mas ali embaixo continua o laguinho. Com os lambarizinhos. Então aqui o que, é que vai acontecer? O calçamento de pedra. Já está pronto. Fica fácil para vir colher. A cerola. Dá para caminhar um pouquinho aqui de baixo. A piscininha. Das criancinhas. Que já está com as pedrinhas. Vou tirar essa, essa terra daqui depois. Colocar só areia. Para deixar um. Só uma camadinha de água para não ter perigo. Está tomando forma, finalmente, nosso brejinho. Olha, ali vai ser um canteiro mais elevado um pouco para impedir que a água que está passando por ali, ó, que ela entre no, no brejinho. Então, por isso, mais elevado. Por isso também essas pedras aqui, que é o nosso caminho, né? E aí, depois, essas pedras todas saem daqui elas vão compor aqui em volta. O lago maior. Miguel já esteve tirando a lona e a terra que saiu daqui é a terra que foi para ali. fala a verdade, é, é legal, né? É legal, é muito legal brincar dessas coisas. Miguel já me deu uma bronca agora, porque eu estava deixando... As onze horas, a querida dele morrer no meio do mato. <risos> Ele já trouxe as mudinhas das 11 horas, cuidando com carinho. Miguel tem um luxo com essas 11 horas. Mas aí, que beleza. A ideia é do Miguel trazer as 11 horas para cá. Aí a gente tem afinado bem nas ideias. Começa a fazer as coisas, dali a pouco já vem uma ideia daqui, uma ideia dali. A gente tem afinado bem nas ideias, né, Miguel? O que, que você acha? É, ó. Tem que ser, né? Tem que ser, né? Uma ideia puxa a outra. É. Aí Primeiro começamos com a ideia, Miguel deu a ideia de, de colocar aqui, ó, aqui do lado direito, às 11 horas. Como não está pronto ainda, e esse pedaço aqui já ficou pronto, pronto, então vamos levar às 11 horas para lá. Cuidado com as lagartinhas aí, hein, Miguel, quando você estiver nesse canto aqui. Deixa eu mostrar as lagartinhas para o povo. Essas, aí não... Ó, essas aqui não faz mal não, mas tem um, um tipo dessas aqui que vive no montão assim. Elas são peludas, fica longe delas porque pode matar o cidadão. Viu? Dia seguinte do trabalho aqui na parte de cima, olha só, as 11 horas que Miguel plantou ontem já estão abrindo. Coincidentemente, agora é por volta de 11 horas, as nossas lagartinhas estão ali no mesmo cantinho. Choveu essa noite e deu uma lavadinha na, nas pedras que eu assentei ontem. Então talvez esteja mais fácil da gente ver aqui o caminhozinho. É, esse solo vai sair daqui, tem pedra aqui embaixo. Aqui a banheirinha dos passarinhos. Legal, então, se estão curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com os amigos e se resolver é, fazer alguma coisa nesse sentido aí na tua casa, é, os vídeos ajudam. Agora, se precisar, dá para ter consultoria virtual também. Sai caro, não. Né? Entra em contato, que aí a gente, por Skype ou e tudo mais, a gente pode conversar e orientar o trabalho aí na, na tua casa, na, na tua chácara, no seu sítio. Vamos aproveitar essa ferramenta, eu não preciso estar presencialmente por aí, e mesmo de longe é possível dar orientações que podem ser preciosas para o seu trabalho. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!